Oi gente, tudo bem? Bom, hoje é dia 18 Estou fazendo 28 anos E ai Eu já tô chorando Não vi ainda É Eu pedi pra alguns amigos me mandarem Algumas mensagens Todo mundo sabe que eu Estou fora do Brasil, que eu voltei mesmo para cá faz mais de um ano e depois teve essa pandemia, tudo. E eu não pude ver as pessoas que eu estava, que eu passava a maioria do meu tempo é, lá e... sabia que isso ia acabar comigo. Tá. Pedi para algumas pessoas me mandarem um vídeo falando alguma coisa e nada. Eu mandei para edição e a editora Tamires é, editou e eu tenho o um vídeo aqui nas minhas mãos. Tem 8 minutos e 53 segundos. Começa com os meninos. E não sei o que eu vou escutar, é, se coisa boas ou coisa ruins, mas eu já tô chorando. Infelizmente, todo mundo que eu pedi não pode mandar, mas é aquele ditado, né? Quem é amiga de verdade manda, quem é amiga de verdade não pode fazer nada. Aqueles entregas. <risos> mas... É... Preciso me preparar para ver isso. Bom, vamos lá. Um, dois, três e. Já. Oi, Lucas. Estamos passando aqui para te mandar um ah, feliz boa, aniversário. Lá. Tudo de bom para você. Que esse ano seja maravilhoso. Que esse novo ciclo seja muito legal e animado. Que você consiga fazer muitas coisas aí na Argentina. Realize muitos sonhos que você volte logo pro Brasil pra gente gravar logo mais 10 temporadas de Passiones E que você grave uma aí também, né? Na Argentina É, você prometeu que você ia voltar pra gente fazer muita fofoca Pra gente ficar muito na casa da Joana Fazer muita bagunça E, né, a fofoca a gente fazia muito no Burgu aqui Fazendo muita falta mesmo, tá? Isso aí, e gravar mais músicas também, né? Você vai gravar o seu primeiro álbum aí Já vai Sim. trazer mais músicas pro segundo álbum pra gente gravar tudo aqui e é isso. Fique bem e logo nos veremos. A especial te prepare sei que te irás surpreender. O quê? Então, eu estou cantando porque sou muito bueno bom cantando. Tenho uma voz muito boa, mas não. Então, meu amigo, eu desejo o melhor. Porque es una persona que mereces. Yo estoy muy contento. Me encanta mucho tener su amistad. Porque eres una persona muy disponible, muy chistosa, que siempre estás disponible para hablar, para bailar, charlar y todo eso. No y y... É tenga mucho suceso en la caso. vida. Mucha, mucha plata para gastar com comida com He's iPhones é isso es me gusta mucho su persona te quero mucho aqui no Brasil e não vou a dizer que venga no Brasil porque eu sei que não le gusta mucho este país, mas es é isso tudo é bom bueno, tudo é bom bueno para para tu tudo pa. Amigo, meus ah, parabéns Eu espero me... que o seu dia seja tão incrível quanto você E que você consiga tudo o que você quer O artista que eu sempre Não, eu conheci, né? Eu vivo falando pra você todo dia que você vai conquistar o um mundo Que o mundo é seu E eu quero estar lá do seu lado pra ver todas essas conquistas A gente vai conquistar junto e nunca vai deixar de estar perto Você é muito importante pra mim Que seu dia seja tão incrível quanto você é Porque você merece tudo de bom. Eu espero muito que a gente possa comemorar ano que vem melhor, né? Porque esse assim, ano eu não tô no Brasil, mas... Eu espero que ano que vem a gente consiga fazer tudo do jeito que a gente queria. E a gente faça um festão hum. pra mim e um pra você. Um beijo, amigo. E, e aproveita é, muito que você é o merece, viu? Te amo. Luquita Periquita! Tudo bem? Espero que sim. É seu demais. aniversário, eu tô aqui para te desejar um parabéns, muitas felicidades, é demais, né? É. né? Muitos eu anos de bom. vida, que você seja muito feliz, que você consiga realizar todos os seus sonhos aí na Argentina. E lembrando que eu já limpei a sua bunda, já limpei, a sua, bunda, já limpei a sua bunda, já te dei Sei. banho, você me deu um rolé no banho, já te dei uma madeira, lutita, triquita, te sem menino. Tá? Desejo tudo de bom para você, meu amor. Seja muito feliz. E feliz aniversário. Feliz cumpleaños. Era assim, que fala Ah, meu Deus, eu vou falar. não, um portunhol, assim. Ela é minha loquita, meu almocito, Luquitita. Bom, oi, Kimi. Feliz aniversário. Eu sinto muita a sua falta. Eu queria dizer que eu te amo demais. Que eu torço para que tudo na sua vida dê certo Que todos os seus sonhos virem realidade Sim. Mas que você nunca Jamais se esqueça de toda a amizade Que a gente construiu De todo o amor que eu tenho por você Que eu acredito que você tenha por mim também. Eu sinto muito a falta Eu quero que você venha nos visitar E que o mais breve possível A gente possa ir te visitar também Aproveita muito o seu dia Você sabe que você é muito especial Não só para mim, mas para muita gente Que eu conheço você cativa todos os lugares que você vai E eu faço muita questão de ter sempre você na minha vida Eu te amo muito Feliz aniversário, meu amor Oi, amigo, tudo bem? Acho que tem um Leonino fazendo aniversário hoje, né? Eu venho aqui imensamente dizer um feliz aniversário Assim, do fundo da coração. E te falar que eu tô com muita saudade de você Muita vez você faz muita falta na minha vida No meu dia a dia, no meu cotidiano Você me ajudou em uma fase que, ela muito difícil espero imensamente que você seja bem porque você é uma pessoa maravilhosa, você é uma pessoa Sim. amorosa, uma pessoa batalhadora, guerreira, incrível, sabe? que não tem nem o que dizer. E espero mesmo que você esteja bem aí, é, as pessoas não tão fáceis, não, não que é, um, é todo dia, um dia de luta atrás do outro, dizer que você você é essa pessoa maravilhosa que você é e que você aproveite muito, muito o seu dia, viu? Beijos. Eu te amo, Ei, mulher. Te amo, menina. Oi, Lucas, meu amor. Tudo bem? Então, é, eu só queria te desejar um feliz aniversário, né? Finalmente chegou o seu dia, e assim, quero dizer que você é uma pessoa que considero muito, você sabe disso, é, mesmo que eu seja um pouco ausente, você sabe que eu te considero muito, que eu adoro muito você, que eu admiro muito seu trabalho, tenho muito orgulho de você, de tudo que você faz, a pessoa que você é, e é, eu só queria te desejar. Tudo de bom pra você Que você encontre muito, muito mais felicidade Que o mundo puder te proporcionar Que você conquiste muitas coisas nessa sua vida Que você seja muito, muito feliz Porque você merece Você tem um coração maravilhoso Você tem uma mente brilhante E você merece crescer sempre, tá bom? Então é isso Eu deixo aqui todos os meus parabéns E quero dizer que eu amo muito você, viu? Aproveita o seu dia Beijão Oi Bom, eu... Já gravei esse vídeo tantas vezes, mas como eu meio que excluí sem querer, então tô fazendo de novo. Bom, mana, feliz aniversário. Eu espero que você possa comemorar bastante, que todos os seus desejos, seus objetivos sejam realizados. E que eu tenha, assim, te desejar tudo de bom. Eu sei que muita coisa do que você conquistou e do que você vai conquistar é tudo mérito seu também é uma coisa muito que... importante pra mim nesse momento de eu agora especial, também sabe eu não preciso afirmar ou reafirmar algo que nem precisa ser dito mas já que estou aqui dizendo né vamos colocar em pauta do que é importante e é o seu dia então eu fico muito contente da gente ser amigos sabe por todos esses anos Uh, nossa amizade para mim é uma coisa que eu guardo, assim, com muito carinho. E não só guardo, mas vivo, né? É uma realidade. Não pra é uma coisa do é passado. E tá é uma coisa, assim, que dias. eu sou... Que eu agradeço todo dia, sabe? O quanto essa amizade importa para mim e o quanto eu te amo. Eu te amo muito. Então eu fico amiga. muito contente, né, de poder te desejar. Feliz aniversário. De ter essa oportunidade junto com seus outros amigos e fico muito contente de fazer parte desse círculo de amizade, a gente sabe que Sim. é difícil, né, tem só, muitas só pessoas é que a gente confia, e o fato de que nós, né, não só eu, mas as outras pessoas que gravaram o vídeo, é, estamos comemorando com você, mesmo que a distância, diz que a nossa amizade vai, é só tipo assim, a ponta do iceberg, entendeu? Enfim, é, eu deixei esse vídeo para o final porque aparentemente é o mais longo de todos, mas é isso, mana, eu espero que você possa é, superar todos as, os, os obstáculos, os problemas, e que tudo é fase, e que eu sei que é só o começo, né não só para mim, como para você, como para todo mundo que está ao nosso Sim, redor, mana. e que tudo que a gente estiver planejando fazer aconteça, que seja o melhor de tudo, sabe? Seja tudo o melhor de tudo. O melhor dos dois lados. É isso, mana. Feliz aniversário. Tchau! Faltaram dois vídeos. Provavelmente, não sei se eu mandei pra ela, ela esqueceu. Falta o vídeo do Vini e do Lucas. Eu vou ver aqui também. Eu tenho aqui. Me mandaram, mas eu não tinha assistido do Vini. Oi, amigo. Oi, amigo. Estou passando para te desejar um feliz aniversário. Estamos com muita saudade aqui em São Paulo. De todos ai. os clipes que você gravou aqui. De todas Sim, as notas que você vai no A gente está com muita saudade. Espero que você volte logo. Te amo, amigo. Muito obrigado. E... ai Tá no clima também, meu né, mano. amigo, oh. passando aqui pra te desejar um feliz aniversário. Oh. Dizer que eu tô morrendo de saudade. Quero que você volte logo pro Sim, Ou eu é vou te visitar logo. E saiba que você faz muita falta, não só pra mim, mas pra todo mundo que tá aqui e tá esperando você e tá aflito. E, enfim, mano, eu te amo muito. E saiba que independente de tá longe ou tá perto, você tem uma pessoa que ama muito você, que gosta que vai estar tá aqui, independente de qualquer coisa. Então, conte comigo pra tudo. Porque eu sei que eu posso contar. Sim, com mano. Você muito obrigado. Também. Tá bom? Tô morrendo de saudade. Que esse dia seja incrível. Não só esse, mas todos os outros que estão por vir, tá bom? Um beijão. Beijo, mano. Ai, gente. O que dizer? Eu falei, é a vovó chorar. Não. Ai, eu sou muito chorão. Gente, muito obrigado pra todo mundo que conseguiu mandar o vídeo e... Era pra chorar? Era pra fazer um drama? Talvez sim, mas tipo... Eu sinto muita saudade de vocês que puderam mandar o vídeo, que não pode também. Eu sei que teve algumas pessoas que queriam muito ter mandado e não conseguiram. É... Eu agradeço muito. Hoje é um dia especial. E esse dia eu estou passando literalmente sozinho nessa viagem que vocês estão vendo aí nos vídeos do blog Porém eu estou feliz porque no ano passado eu trabalhei bastante e eu precisava muito de férias, fazer algo novo, uma cidade que eu não conhecia. E.. Nada, no sábado eu reuni com alguns amigos aqui da Argentina também Poucos que, que eu poderia ir. não todos que eu queria que fossem também E... Ai, sou... Dor no coração, mas de algo bom E ah, eu amo muito vocês todos Esse momento difícil, vai acabar logo a gente vai poder se ver Ou aqui ou no Brasil Não sei ainda, só sei que Muito obrigado Agradeço muito ter vocês Poucos é, Que estão Apesar de tudo Apesar do meu mau gênio Apesar Das minhas loucuras de tudo. Obrigado por me aguentarem Todo esse tempo Não sei se eu sou se eu mereço tudo isso Às vezes eu penso, será? Não sei, meninas Será, meninas? É, agradeço muito pela, Por vocês estarem Apesar de tudo Apesar de eu ser uma pessoa muito difícil De se conviver Às vezes alguns desentendimentos do meu gênio, mas é isso, eu sou essa pessoa essa pessoa índia, sim e eu fico muito feliz que vocês me aceitam como eu sou é... eu não vou pedir like não vou pedir compartilhamento, não vou pedir nada nesse vídeo, eu só, vou pedir, eu só vou agradecer a todo mundo e a quem tá vendo esse vídeo aqui no canal que agora sim vamos voltar com, com os vídeos, vai dar Vim muita coisa por aí E é isso Espero que vocês tenham gostado E nos vemos no próximo vídeo Hoje é 18 Vou dormir E amanhã tem um dia enorme Eu espero fazer bastante coisa Conhecer um novo lugar Ainda tem outro dia Depois na sexta-feira Digamos que é um dia perdido eu vou passar viajando de volta e no sábado tem mais coisa em Buenos Aires, que eu também vou tentar gravar aqui pra vocês. Muito obrigado, amigos, muito todos. Um grande beijo e nos vemos no próximo. Tchau! Vou chorar muito.